O importante é a direção. Olá, amigos do canal. Olá inscrito, olá aluno. Estamos aqui agora com esse Toyota Corolla XEI automático. Tá fazendo reparo da caixa de direção que está aqui na mesa já pronta. Essa caixa de direção tão linda tão robusta, tão bem preparada a gente aplicou aqui o reparinho CRA, mas poderia ser Max Kit, poderia ser APC poderia ser até mesmo os originais, corteco sim, você pode escolher o tipo de reparo que a corrente a gente aplica aqui nessa peça que a qual vai para aquele carro ali, ok? Esse serviço instalado hoje está saindo por R$ 1.150 reais, tá joia? instalado a pagamento no cartão até em 7 vezes esse valor mas se você deseja pagar à vista temos um desconto especial todo especial 25% de desconto para pagamento à vista que vai sair por 862 reais mas espera aí eu vou te dar mais uma colher de chá a 850 reais instalado ali a pronta entrega no seu carro Pode ser o Corolla 96, 97. Nesse caso aqui, esse sistema, esse mecanismo, ele equipa os Corolla de 93 a 2002. Então, se é o seu caso, está com problema de vazamento pela coifa, ou por aqui por cima, está com algum tipo de barulho por conta de rolamento interno ou até mesmo a bucha está batendo um pouquinho, é só trazer aqui para gente, direção hidráulica a esse ótimo preço. Mais de 25% de desconto, saindo instalado a R$ 850. Reais. Então vem para cá, está é joia? Estamos te esperando. Forte abraço!